Hoje vou-vos dar uma técnica infalível Olá! Eu hoje vou-vos dar uma dica que me tem ajudado imenso para saber que prendas é que as pessoas querem Eu gosto muito de pensar em prendas, mas às vezes não estou muito certa no que as pessoas querem então eu faço uma pequena investigação, como se fosse uma detetive para ver se, estou, se acertei ou não no presente que quero mas eu sei que há muita gente que não tem muitas ideias e que não consegue arranjar ideias para prendas muito facilmente por isso hoje vou-vos dar uma técnica infalível essa técnica usem com cuidado, são as pessoas que começam a descobrir e eu juro, isto funciona, por isso vamos ver como é que é Ok, eu comecei uma coisa de natal, estou incrível, estou não... a sério, não vais conseguir Mas é o que é que é? Eu quero saber É uma prenda de natal, <risos> é suposto, eu não sei o que é que é Mas é, mas posso tentar adivinhar? É, é sim se tu não acertares, eu digo que que não acertaste, okay. mas se tu acertares, eu também me oh, acertar por favor, porque vais ter que adivinhar com minha cara Vê se eu estou a mentir ou não. Ok, então. Um, Sim. É, é um kit de pintura, uhum. é um kit de maquilhagem. Uhum. É um kit maquilhagem uh, sei lá. Um, é uma agenda de 2020, está-me mesmo. Estou mesmo a precisar de uma. Eu acho que, isso que te precisava uhum. de uma, é isso? Uh, ok, um, deixa-me pensar. É estranho como se vocês disserem, que prenda que queres para o natal, as pessoas ficam, sei lá, não quero nada, uh, vou estar agora a pensar nisso, não quiseres, tanto faz, só que isso não nos ajuda em nada. Mas se vocês inverterem no jogo e disserem, eu comprei-te a melhor prenda de sempre, porque tu nem vais conseguir adivinhar o que é que é. As pessoas ficam curiosas e começam-vos a dar ideias, ideias, ideias, ideias, ideias, ideias, ideias Por isso aconselho-vos imenso a escrever logo no telemóvel ou num caderno as ideias que essa pessoa vos der Para não se esquecerem de nada, porque acreditem que isto funciona É daquele tipo de mentiras que é boa para a pessoa, por isso acho que não faz mal nenhum Se vocês quiserem descobrir como é que eu fiz uma aqui e a Maria aqui. Digam-me porque eu fazia esse vídeo para vocês Sem problemas nenhuns, vocês podiam usar no TikTok, no Instagram, no Youtube para fazer algum tipo de sketch de comédia, por isso digam-me que eu estou aqui para vos ajudar e é isso, se vocês tiverem ideias para vídeos para o Vlogmas digam-me, espero que vocês estejam gostado gostar do Vlogmas e vemos no próximo vídeo